Salve, salve rapaziada, beleza? Samuel Barrios aqui no vídeo de hoje. Vem trazer mais um jogo grátis aí que pode contar mais um no perfil da Steam. Mas é isso daí, bora lá pro vídeo Bem, esta live aqui sensacional desse cara aqui, né? <risos> mais uma vez tá dando mais um jogo aí de graça O link dela vai estar tá na descrição Vocês chegam bem aqui na moedinha, clica nela Aí resgata esse primeiro aqui, ó Que é o Free Handle Steam é 50 moedinhas, vocês assistem aí Eu já falei um bocado de vezes aqui no canal, né? Sobre ela, essa live Vocês copiam esse link aqui Clica em resgatar e pronto, agora vocês vão lá no navegador de vocês. entra no navegador, o link o link aqui. Faz login com a Twitch ou com qualquer coisa. Fazer ele clicar aqui. E pronto. Agora vocês têm que seguir esse canal aqui. E esse canal aqui, que é do mesmo dono. Os dois canais é do mesmo dono. A única diferença é que esse daqui é o principal e ele tem a loja, né? Mas esse daqui é o secundário. E você fica farmando ah, e os pontos que vocês resgatam aqui, é... vai lá pro canal principal, beleza? Então vocês seguem os dois canais aí. Só clicar aqui, aí vai atualizar, confirmou. Vocês coisaram, resgataram lá o cinquentinha lá do handle. sim ok. Clica aqui. Isso aqui eu não faço a mínima ideia do que seria isso daqui. Clicou aqui. Abriu uma nova aba, espera 15 segundos, espera 15 seguninhos. Beleza, passou 15 segundos, clicou em continue. Vocês clicam aqui em retweeta, depois que retweetou, clica em continue. E pronto, tá aqui a chave do jogo, né? Vamos, ser, vamos ver se eu já tenho. Ah, aparentemente eu já tenho. Beleza, eu já tenho na conta principal, então vamos adicionar aqui na conta secundária, né? Como vocês podem ver aí, eu tenho 88 jogos aqui. Colou aqui, clica em continuar. E pronto, foi ativado. Agora vamos atualizar aqui. E voilá, adicionou mais um. Então conta mais um no perfil da Steam e é isso aí. Bem galera, eu espero ter ajudado vocês aí. Se eu ajudei vocês, deixa o um like aí. Se inscreve no canal, deixa um comentário aí. É dia 16, que é na outra semana, quinta-feira. Vai ter promoção na Steam, que é a Spring Sale, acho que é aí. In... Promoção de inverno, algo do tipo, primavera, sei lá. E vai ter um vídeo aí mostrando tudo que vai ter na promoção. E também é, o que eu faço sempre pra ganhar dinheiro nessa promoção. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!